Fala aí, meus queridos. Beleza? Gustavo Guerra aqui na área. Mais uma vez, é um grande prazer estar aqui para contribuir com a sua evolução no instrumento. E muitas pessoas me perguntam, Gustavo, como é o timbre da sua guitarra? E nesse vídeo de hoje... Fala aí, moçada. Aqui é o Jorge. Jorge Rafael. Hoje é dia de maldade total. Hoje é dia de Free Lessons. E você gostaria de saber como é o timbre de Jorge? Não vou contar. O timbre de Jorge faz parte da alma. Sim, é o conjunto da obra. Busque o seu som. Crie a sua identidade, meu garoto. É disso que você precisa. E hoje vou lhe passar elementos para você acabar com todos eles referir a honra à dignidade, porque Jorge Ovecão é assim. playback é me, e você já sabe, porque me, me é do devil, vamos aprender algumas técnicas de ligados hoje, meus queridos fragmentos, tenho certeza que você vai gostar muito, sim, com esses elementos, você vai conseguir ferir a honra, e é isso que você quer na maldade, então aqui, na corda de número 1, casa 12, 10 e 8, Certo? faz aquele vai e volta gostoso certo meu querido? vem lá aquele vai e volta gostoso agora você não palheta mais porque é na maldade você aguenta? aguenta a pressão meu querido ou você já morreu? O seu som já foi embora pense que o som é sua vida não deixe morrer a nota faça força porque se não é galinha pintadinha, um, dois, três. Você entendeu? Agora casas, sete e oito. É, meu querido. Na maldade. Força nessa mão. Sou mão de alface. Agora cinco, sete e oito. Isso, meu querido. Vem na maldade. Só não vai falta certo? Agora três, cinco e sete. E pode, cordinha solta também. Porque medo é do devil. Você entendeu, meu querido? Agora você vai para a corda de número 2. São os mesmos elementos. Vai e volta. Vamos lá, galinha pintadinha, um, dois, três, novamente. Força na mãozinha. Acompanha Jorge, vai. Acompanha o pai aqui. Vai fazendo e olhando pra mim. Olha o fixo. Isso, fixo. Vamos para sete oito não deixa morrer o som seu mão de alface porque senão a sua alma já era cinco mais um pouquinho vamos lá três cinco sete firme meu garoto Jorge pode fazer isso o dia todo Baga é solta, não suje o som. Você sujou o som. Não faça isso. Toca tônica. Vem no bronco. Acerta o bend, meu garoto, Acerta o bend. Afina esse bend. São joguários. Agora vem com aqueles ligados. intercalando, Sem meu querido. Cordas soltas. Só na corda uma aqui. Né? Nas casinhas que Jorge ensinou. Agora para dois. Certo? Outra coisa legal. Sabe esse dedinho aqui? Esse aqui. Ou esse aqui melhor? Solto, ó. Bate na 12 e solta. Agora vai intercalando, gente, o Joe faz, acorda um, mesma coisa, Sim, Matador, Matador, para você mãozinha de alface conseguir. Agora vem o desafio final, se você não conseguir é Galinha Pintadinha 1, 2, 3. Meu querido. Galinha pintadinha, um, dois e três. É o de Infinito de Jorge. Você sabe fazer? Então vamos lá. Palheta uma e toca até o final deste backing track. Na cabeça do compasso. Segura aqui, babafá. Vamos, meu garoto. Sua guitarra faz isso. Até o final, aguenta lá. Não deixe morrer o som. Porque senão você já sabe. É galinha pintadinha. Vamos ver Força nessa mão de alface. Aguente, meu garoto. Mais um pouco, mais um pouco. Gostou? Então é isso aí. E você, menininho do dislike, chora, tudo menos.